O desgoverno do Dilma está derretendo eu vou provar aqui nesse vídeo. Então, nós temos a mídia podre que desde antes do Bolsonaro ser presidente já o estavam atacando. Eu denuncio aqui no nosso canal desde o nosso surgimento, lá no final de 2015. Hoje essa mesma mídia se volta contra o Dilma e a gente tem que se fazer a pergunta. Por que uma história dessa? Por que a mídia podre resolveu falar a verdade, não é mesmo? Aqui nós temos um exemplo disso, vou mostrar vários nesse vídeo, onde nós temos uma postagem do All Notícias, e todos vocês sabem o quão esquerdistas esses caras são, o quanto eles atacaram o Bolsonaro, inclusive com fake news, e aqui nós temos a postagem. Governo Lula usou em área e serviço de empresa ré por garimpo ilegal. Hum, mas que curioso, não é mesmo? Achei que era o Bolsonaro o responsável, mas a verdade está aparecendo e a própria mídia podre a está mostrando. E aí tem um petista aqui embaixo dizendo o seguinte, mídia trabalha contra o governo Lula. What? What? Que cara de pau? Como é que o um cara pode achar uma coisa dessa? Mas talvez não seja mera coincidência. A gente, primeiro, antes de entender o porquê a mídia mostrar mais da mídia atacando o Dilma, nós temos que entender o porquê eles estão fazendo. Não é porque eles são a favor do Dilma, não é porque eles viraram de direita agora. A verdade é que eles estão morrendo de medo da tal direita crescer. Quando Bolsonaro foi eleito presidente é porque a esquerda era um completo de um desastre. Só que nosso povo tem uma memória curta pelo jeito. Claro, não estou colocando responsabilidade em todos por causa disso. Sabemos bem como o TSE trabalhou. Mas a verdade é que o povo com memória curta. E em pouco tempo, nós vimos a própria direita atacando o Bolsonaro. Ah, o Lula já era, o Lula é passado, o Lula tá preso. Nossa, essa turma da direita ainda falando do PT. Não, tem que criticar mesmo o Bolsonaro, não, tem que atacar ele. É o Bolsonaro falando monte de merda. E por bom tempo, a própria direita ficou minando o Bolsonaro, e a gente viu Vários traidores se revelando nesses anos, que eu denunciei aqui no canal. Só que, com a volta do Lula, também volta a polarização. Também volta a direita mostrando a verdade sobre o comunismo na cara das pessoas. Porque uma coisa eu ficar falando aqui por quatro anos. Não, mano. Socialismo. Eles querem aumentar os impostos. Olha o vídeo mais cedo. O próprio Barroso querendo né, socializar os investimentos privados. E aqui nós temos um exemplo, é só olhar lá para fora e ver o que está acontecendo. No Chile, há um pouco tempo atrás, foi dominado pela esquerda. Foi um dos primeiros países da América Latina a se voltar completamente para a esquerda. E olha a notícia de agora. Direita ultraconservadora vai comandar novo projeto de constituição no Chile. O Partido Republicano, que sempre foi contrário à mudança constitucional, venceu o pleito com 35% dos votos e 22 cadeiras no Conselho Constitucional. Então, lá, por que vocês acham que na di a direita está de repente crescendo no Chile? Porque o povo viu a merda que é a esquerda no poder. Sentiram na pele a mesma coisa como a turma que faz o L está acontecendo aqui. E aí nós temos várias notícias para mostrar para vocês. Temos o Diário do Poder, né, super superesquerdistas dizendo o seguinte: Gestão de Lula já gastou mais de 12 milhões com cartões corporativos. Nesse ritmo de gastos, o presidente, a presidência sob Lula deve superar as despesas de 2022 em 50%. E fecharam o ano em mais de 36 milhões. Aí a gente está falando de um presidente Bolsonaro que usava toda a sua equipe para proteção. Justificado, já tentaram contra a vida dele. E aí a mídia caía todo dia falando, não, mas os gastos do Bolsonaro, os gastos do Bolsonaro. E os gastos do Dilma, hein? E os gastos do Dilma, alguém pode me explicar? E aí não é a única notícia, não. Nós temos aqui também a Folha de São Paulo e tem mais ainda, tá? Mas a Folha de São Paulo critica a Lula por ajudar a Argentina e relembra contratos benéficos às ditaduras latino-americanas. Faz o L. Vocês acham que por quê? De repente, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, que tanto atacou o Bolsonaro, agora eles estão preocupados com o Brasil gastando dinheiro com a Argentina? Claro que não. Eles sabem que o povo vendo isso é terrível para eles mesmos. Eles que querem um Alckmin, um chuchu na presidência, ou talvez um progressista como o Boulos, eles ficam desesperados, porque falam, mano, mano, a gente passou anos aqui falando que não, não, Lula não vai, não vai comunistar, claro que não. E aí na cara de todo mundo, a a Argentina sendo financiada pelo nosso BNDES O BNDES que nunca teve seu dinheiro de volta Mesmo se a gente colocasse inflação ainda por cima Seria menos ainda Todo o dinheiro que a gente emprestou Para essas ditaduras latrino-americanas Não vimos esse dinheiro de volta Não na sua totalidade Muito longe disso O que sempre foi palco para as faltas do Bolsonaro ah, A caixa do BNDES, o BNDES, o BNDES e aqui na nossa cara. Então a mídia podre faz o papel lá de controladora de danos para ver. Não, vamos tentar passar um pano aqui. Vamos tentar passar um pano. Em editorial publicado na edição neste domingo, 7, a Folha de São Paulo criticou o presidente Lula por adotar a afinidade ideológica com governos de esquerda para definir as relações internacionais. Lembrou que, sob os governos anteriores de Lula, o Brasil firmou contratos extremamente benéficos para as ditaduras latino-americanas de esquerda de Cuba e Venezuela e tomou o calote de mais de 4 bilhões e esse poderá ser o caminho se Lula seguir adiante com o plano de financiamentos Argentina mergulhada sob o governo do amigo Alberto Fernandes numa crise econômica profunda com a inflação chegando a 100% o desgoverno argentino e o próprio Dilma recusam-se a admitir que a crise veio de decisões ruins, mas preferem culpar o Fundo Monetário Internacional. Claro, é o típico estratégia de todos os esquerdistas. Não, o problema não é a má gerência, o problema não é a corrupção, não, claro que não. O problema, obviamente, aqui é os gringos. Os gringos estão ferrando a gente e tudo mais. E aí vamos para outro aqui, o Estadão, é o Estadão, super de esquerda, passou um ano, anos minando Bolsonaro, agora o Estadão critica decisões do STF contra Bolsonaro, vingança dizem eles, ah, what? A gente passou anos pedindo impeachment desses desministros do STF e agora, na cara de todo mundo, eles falando que não precisa mais de legislativo, que nós temos ali o que é? são 516 deputegues e 81 senadores e não servem para mais nada, porque eles mesmos vão legislar por vontade própria. Novamente, na cara de todo mundo. E novamente, a direita cresce. Nós estamos aqui alcançando mais pessoas do que nos últimos quatro anos. E por que será isso? Porque de repente as pessoas muitas pessoas acordaram para a importância da política, a importância de não deixar esses desgovernos simplesmente fazendo o que querem. E mais uma vez, nós estamos sendo justificados com a verdade. Então a gente não tem que temer toda essa turma, não. E aí, para fechar aqui, para provar de vez que o Dilma está derretendo, Aliados revelam que Lula não ouve opiniões externas e nem aceita críticas de ministros. Ou seja, a, a própria esquerda está desesperada com Dilma, falando Mano, você não para de falar merda. Já tentaram te impedir que ele falasse agora, mas ele não continua, ele não se aguenta. Ele continua tendo que ficar falando. Então, os próprios esquerdistas estão mais preocupados do que nunca com o próprio Dilma e passou a criticar então ele não tem mais nem apoio da sua própria base e isso não é mera coincidência tá bom não é porque eles resolveram falar a verdade ou criticar o Dilma como eu disse eles estão morrendo de medo da polarização e da direita voltar mais forte do que nunca o um exemplo disso é o que tá acontecendo nos Estados Unidos o Trump tá voltando mais forte, já tá liderando as pesquisas, o que nunca aconteceu nem quando ele foi eleito em 2016. Ele liderou as pesquisas, mas agora ele tá liderando. Então a esquerda tá desesperada, certo? Por último, se você deseja ganhar mil reais no Pix, participe da nossa décima rifa. Tá, uma rifa que eu faço para os apoiadores do canal, sorteamos já a nona rifa nesse final de semana e. também participem do nosso Cos.tv, se inscrevam lá, é um canal onde vocês poderão me encontrar, caso esse canal aqui desapareça no YouTube, e também eles estão aqui apoiando o canal, então eu preciso que vocês mostrem para eles que eles também têm nosso apoio. Então, tamo junto, muito obrigado, quero saber a opinião de vocês, e até a próxima. Tchau, tchau.